É Natal, né? O que uma bruxa faz no Natal? Eu já te conto, já já. Vem vinheta. Bom dia, estranhas! Tudo bom? E aí, gente? É Natal, né? E como a gente sabe, quem é da magia, quem é esotérico, não comemora Natal, né? Porém, qualquer bruxa esperta e inteligente no Natal fica bêbada com quem comemora, porque é isso, né? Chegamos no bairro do Jacaré, o fervo, o piruzal, muito bosta. nossa, cheguei no baile três e meia da manhã. Toda pessoa inteligente gosta de uma festinha, né? E a gente também. Então, nesse Natal, eu resolvi fazer um presente para meus filhos drag, para minha família drag, que é esse bibico aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu já fiz ele, né, gente? Eu tô gravando depois, né? É rapidinho de fazer. um dia e meio eu consegui fazer cinco. Fiz quatro para minhas meninas e fiz esse aqui que vocês estão vendo. E isso começou com o primeiro que eu fiz sem querer, que foi esse aqui, ó. Que foi pra uma montação que ainda não aconteceu, da Johan. E aí eu fiz esse pra ela, achei que ficou muito bonito. Falei, ai não, vou fazer um pra mim. Aí eu fiz esse aqui, ó, com esse couro sintético. E tô usando ele faz umas duas, três semanas. E todo mundo que veio fala, que máximo, que incrível. Falei, deixa eu ensinar a galera, então, como que faz, já que é facinho. Vamos lá, vamos fazer um bibico, chama boina bibico. Ela faz parte de uniformes, e geralmente relacionado à cozinha ou à aeronáutica. Então... Antigamente os marinheiros usavam bibico e quem trabalha na cozinha, padeiro, pasteleiro, todo mundo que trabalha na cozinha usa bibico também. Então ele não tem uma função estética, ele tem uma função profissional, mas tudo que é interessante a gente tira de outro lugar. Então é isso. Vamos nessa? Vamos fazer um bibiquinho pra você virar um fetichinho? Bora! Cinco, seis, sete, 8. E é... Bora lá Brasil, vamos começar. Esse bibico vai ser feito em duas peças, é o topinho da cabeça e a pala lateral que é dobradinha. É bem simples na teoria, não na prática. Eu vou começar colocando a etiqueta já no forro, né? A parte de cima eu cortei duas vezes e aí esse é o forro tem a parte de fora, né? Depois disso, a gente vai usar esse vivo, que é tipo um galão, né, para colocar no acabamento da barra. Só que como eu não tinha preto, eu vou forrar esse aqui, ó, com, uma, com essa esse galão de cetim aqui, pretinho de boa. E aí eu já vou fazer para os cinco já e já estamos pronto para começar. Ah, eu esqueci de mostrar as peças cortadas, ó. Aqui tá o galão, eu fiz essa pecinha que eu não usei. Aí aqui tá o forro e a parte de fora. E aqui também tá o forro e a parte de fora de todos eles. A primeira costura, a gente já vai fazer o acabamento da barra com o galãozinho, com o vivo, na verdade, né? E aí a gente coloca a parte de, do forro o vivo e a parte de fora né e aí faz esse sanduichinho já e aí primeiro eu bato uma reta e depois eu faço acabamento em zigue-zague já tirando as rebarbinhas depois disso a gente desvira né olha que beleza que ficou e a gente vai bater uma costurinha aqui de acabamento Aqui já estão os cinco kits prontos, é só juntar agora a pala com o topo, e aí antes eu dou esses picotes aqui na pala, para a gente poder colocar ela redondinha e não repuxar, ó, como fica. E aí a gente vai alfinetar a pala toda ao volta do topinho da cabeça, e vamos bater a primeira costura aqui, quer dizer a primeira, a penúltima já né? <risos> E a gente vai fazer essa costura aqui reta mesmo, bem de boinha. Essa é a parte mais chatinha, porque é muito pequenininho, né? E depois aí, por mais que não dê pra ver na câmera, né? Porque eu não percebi que eu tava fora do foco, eu tirei a rebarba e vou arrematar com um zigue-zague. Ó, só de bater esse zigue-zague, ele já fica super bonitinho, super bem acabado. Poderíamos parar por aqui, mas a gente vai pôr um galão aqui dentro. Antes disso, vamos desvirar para ver se tudo ficou bonitinho. E ficou, claro. Aí já vamos simular aqui, ó, a dobra. Pra ver como vai ficar no final, se tá tudo em ordem. E aí, praticamente, só falta colocar o galão e fazer a costurinha que emenda o acabamento aqui na frente, ó. Vou montar aqui pra vocês verem. Bem aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente vai ter que fazer uma costurinha à mão depois. Mas primeiro, vamos passar o galão aqui, ó, nessa volta toda. É o mesmo galão que eu usei para forrar ao vivo. E o galão você pode colocar de duas formas. Ou você faz a costura de dentro primeiro. E depois vai fazendo a costura de fora. né? Vira ele e faz a costura de fora. Que é como eu estou fazendo aqui. Ó, Primeiro eu fiz essa primeira costura. Depois eu viro todo ele e faço a segunda. Ou então você vai costurando como se fosse um sanduichinho. Assim também dá certo. Olha que beleza que fica o acabamento. Vamos desvirar isso aqui de novo. E a gente vai fazer uma costurinha aqui, antes de fazer a costura à mão. Vamos fazer uma costurinha aqui no topo, pra vincar isso bem bonitinho e ele não ficar redondo. Ele ficar bem quadradinho, sabe? Essa costura é bem chatinha de fazer, porque a gente já colocou o galão dentro, né? Mas dá pra fazer, dá certo e muda todo o acabamento do, da peça, sabe? Eu, eu acho importante. Vou levantar aqui, ó, pra vocês verem. Ó como ela já fica... Toda durinha assim, ó, certinha. E agora só vamos dar uma conferida aqui e vamos fazer a última costura que é o acabamento, que é a costura à mão, né? Que é o que dá mais trabalho sempre, mas eu gosto de fazer coisas com costurado à mão porque eu acho que dá um carinho na peça, assim, sabe? Um acabamento mais antigo, porque antes era assim que se fazia as roupas, né, gente? Então. Tem um primor aí, tem uma beleza, né, quando você aplica isso. E terminamos. Agora é só desvirar, fazer a dobrinha e pôr na cabeça. Eu gosto de colocar broche, eu gosto de colocar um monte de coisa, um monte de decoração, assim, ó. Vamos lá, vamos ver como ficou na cabecinha da tia? Vamos lá, vai. E é isso! Viu como ficou fofo? Fica muito legal e fica diferente. Como pouca gente conhece, então sempre alguém pergunta Nossa, que legal sua boina, que legal seu chapéu e tal. Você fala, gostou, fui o que fiz? Essa é a melhor parte, confeccionar as coisas. E a gente aprende na faculdade de moda que pra você dar valor para qualquer produto, você tem que fazer um acabamento especial. Um acabamento dentro especial, um pacote especial. Então o meu, eu vou dar de presente para minhas meninas assim, ó. Eu fiz um, um saquinho de tule com uma fita aqui pra fechar. E coloquei os adesivinhos dentro da minha marca Black Cave. E depois embrulhei assim, ó, dessa forma. para entregar de presente de Natal. Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, se é sua primeira vez aqui. Olha ah, quem tá aqui, ó, gente. Ai, ai meu Deus. Dá, dá um oi pra galera? Vai dar um oi pra galera? Não? Era só um oizinho pra mim? Aqui, se você já é reincidente, não esquece de dar nosso like. Nosso soquinho do like aí, que dá engajamento. Se você quiser seguir a gente nas outras plataformas e redes sociais, é canal As Pursas, sem S no final, tanto no Facebook como no Instagram. A gente se vê no próximo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!